É dar um com ela? Então Cá estamos Bom Como eu havia dito Alta pra caralho Aqui é ou eu boto o pé direito Ou eu boto o pé esquerdo no chão Não dá pra colocar o reduz Mas é isso aqui É um trator Forte pra caralho Nossa pilotagem ainda está segura sem muitas sem muitos riscos porque eu não conheço o desempenho da moto né? então vamos devagar é isso aí Que eu tô sentindo aqui que a gente vai ter que fazer nela serviço de embuchamento foi aquilo que a gente já tinha detectado embuchamento que está rangindo que... isso é um, um, um problemazinho que tem na suspensão traseira que é comum nas landers Aparentemente, tem um, um retentor que você coloca. Que saiu agora no modelo 2013, 2014. E acaba se rangendo, mas vamos ver, né? Eu não sei se faço o, o embuchamento ou, ou eu compro esse retentor. Mas, velho, o que aparece primeiro eu faço. É. Porra. E a moto toda tá boa, né? O que eu vim fazer aqui é. é... É só preciosismo, né? É pra eu caprichar pra mim mesmo. Hum. Modo com que é outra coisa. E aí, nego? Bora, bora, bora! Faça, faça, faça! Pateou? Passou? Cortou? A mais, A não esticou ainda Opa, opa, opa Vou segurar um pouquinho porque o freio dela não, não é o da, da XTZ Então de cautela de novo 120 hum, parou de novo um hora a gente consegue sim é bom a manete tá boa quer dizer vou trocar a manete né? botar uma mini manete naquela que eu gosto a manopla tá com óleo radical, não tem que limpar isso Senta aí ninjinha, você é puta <risos> é, Que mais? A carenagem é a asa do lado direito Tá um pouquinho quebrada, eu posso colar com fibra E refazer em encaixe do parafuso ou então eu posso comprar uma nova Vou comprar uma nova? fica também colocado exíguo, então vamos quebrá-lo 70 130 a tá mais é, manutenção de freio urgente bom, vamos ficar com 130 hoje hoje a gente tenta a mais aprender a correr ainda, o, o, o dono era era cauteloso, não gostava de correr, era muito bairrista, ele ficava por lá mesmo, ele disse que nunca nem esticou essa moto, imagine, fazer assim o teladar, nunca tentou, é na primeira andada, quer dizer, mexia, essa aqui é a segunda, eu andei com essa moto no sábado, hoje é segunda, Estou tentando destruir o mundo é, aqui, ela é o <risos> Ai meu Deus! Tratão! Na Rodilândia Rodilândia Ai! Que delícia! Tem que trocar agora essa roda, né? Botar uma rodinha menor, porque essa roda enorme aqui tá foda! Rodando que dá pressão à landa, né? De motão e tudo mais. Só que vamos colocar o um aro montado. Ele vai ficar mais ágil e até pra mim fica melhor. Né? Na pilotagem, porra, outra coisa. Poder andar mais despreocupado. O freio dela está com eficácia de um disco a tambor, tem noção. Só demora para parar, meu Deus, não demora. É, não tá para mim mesmo esse freio. O tá. Batendo certo. Espere não. seu viado. Travessar correndo a frente dos outros? Hum. Vai Pode passar a posição? Sentido, soldado? Sentido? Uh. Bom, muito bom, gostei do Gostei, gostei. Bom, tem que trocar o escape que o pessoal me vê na rua, né? O André tem esse escape muito silencioso e isso não combina comigo. A questão do escape não é estética, é, é segurança mesmo. Esse escape muito silencioso, o pessoal não lhe vê na rua e aí pode dar problema, né? Tá passando, o cara não lhe vê, joga. Ele não deu seta. É quando você chega com o escape esportivo, desde longe. Já é detectado. Então, você minimiza o risco. 80, meninas, 70, aqui, rapaz, devagar. aí, é, galera, eu vou abrir aí a proposta pra vocês. Temos que escolher o nome da Landa viu? E aí, sugestões? Precisamos de, su de sugestões X31 é quem batizou pra vocês Tenhamos de um nome para a dona Lander O um projeto de restauração dela se chama Highlander Quem é era dos Highlanders? Até bem anos 80, 90 de apenas um cavaleiro pode sobreviver o mais forte matar o outro, tem que cortar a cabeça Mas não vai corta a cabeça de ninguém não, viu? Nada de cortar a cabeça Nada de acidente sem violência Isso daqui é de boa De boa na lagoa Opa, opa, opa! Lembre-se do freio. Esse freio é ruim. E ainda não sei andar em corredor com ela. Quer dizer, ainda não? Experimentei ainda. Vamos lá. Primeiro corredor com a Landa Devagar, moleque! Porra! Tá muito apertada. De devagar, devagar, devagar, devagar. Uh. Uh. Oh. É, só ler bora. Galerinha, então é isso aí, primeiro vídeozinho com a Landa, adrenalina alta ainda, o que será? <risos> e vamos ver aí o né, que é que vai dar no decorrer do dia, passa, deve fazer outro vídeo hoje, mas talvez não. Bom, um abraço para vocês, que gostou do vídeo aí, clique em joinha. Mostra para mãe, fala, mãe, maninha, eu quero a landa, que a landa é boa, tratou, torque do caralho, <risos> Ai, então é isso aí, um beijo, um cheiro, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.